falar de estimulação de bebê do nascimento até os três meses de idade esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas em relação às mães porque muitas acreditam que o bebê não precisa ser estimulado porque são muito novinhos mas eu digo ao contrário esses bebês podem e devem ser estimulados quem viu meu vídeo anterior sobre desenvolvimento do cérebro dos bebês aprendeu que os cinco sentidos têm um papel muito importante no desenvolvimento cerebral. E é nessa fase até os três meses onde nós vamos estimular os dois principais sentidos deles que é o tato e a visão. Então nós vamos falar de coisas simples onde você mãe pode fazer em casa. De uma maneira super simples para estimular o aumento das conexões neurais, ou seja, estimular o cérebro do bebê. São coisas simples, como por exemplo, fazer careta, né? mostrar a língua, botar a língua para dentro, mostrar de novo, fazer barulhos diferentes brrr, a, o, expressões faciais diferentes que vai estimular a atenção do bebê. O bebê vai olhar para você, e vai prestar atenção e vai aprender sobre expressões faciais, estimulando o quê? A visão. Enquanto você faz isso, você pode segurar nas mãozinhas do bebê, estimulando o tato também. Esse estímulo é essencial para desenvolver a aquisição da linguagem. Muita gente acha que a linguagem só começa a ser estimulada com seis meses, mas ao contrário, ela começa a ser estimulada assim que o bebê nasce. Através de coisas simples, como as expressões faciais. Outra coisa muito interessante para fazer com os bebês é colocá-lo no colo, com a barriguinha para cima. E fazer o que? Mostrar objetos de cores diferentes pegar um tecido de uma cor, um azul forte, um vermelho, e passar no rostinho do bebê, passar na pele do bebê, utilizar texturas diferentes na pele do bebê, para ele sentir o quê? Sensações diferentes. Tudo isso é estimular o quê? O tato, um dos cinco órgãos essenciais para o desenvolvimento neural. Outra coisa muito simples também e interessante de fazer é pegar o bebê de fralda, sem a roupinha, e soprar. Soprar o que? No pescoço, soprar na pele, no tronco do bebê. Isso vai gerar o que? Sensações, vai estimular a aquisição sensorial do bebê. Por que, que eu digo aquisição sensorial? Porque nessa fase é onde eles vão experimentar sensações. E esse experimentar sensações é um dos fundamentos básicos para a estimulação do cérebro dos bebês. Outra coisa importante é conversar com os bebês. Bebês aprendem por repetição e por exemplos. Então, utilizando a visão ele vai, e a audição, ele vai ver e ouvir você falando com ele, relatar coisas que estão fazendo, aprender coisas novas, como, por exemplo, a leitura de um livro. Ler para o bebê é essencial para o quê? Para começar a aquisição da linguagem, para estimulação dos órgãos de do sentido, estimulação o quê? De tudo dos ouvidos, de todos os sons, de todos os timbres e também do sistema nervoso central, do cérebro do bebê. Além de ler um bom livro, cantar para o bebê também é um ótimo estímulo para audição, para aquisição da linguagem. Né? além de aumentar o vínculo afetivo entre você e o bebê, que isso é essencial. O vínculo afetivo é um ótimo estímulo para desenvolver o cérebro dos bebês. Viu como é fácil estimular o seu bebê? É só pensar que nessa época é interessante o quê? Aumentar as sensações, estimular as sensações do bebê, principalmente visão, audição e o tato. Então, qualquer atividade que você fazer com o seu bebê envolvendo esses três órgãos do sentido vai ser benéfico para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E essas atividades podem ser feitas algumas vezes por dia e vários dias por semana, sempre quando o bebê estiver desperto, né? quando ele não estiver sonolento, quando ele interagir com vocês. O que é interação? Quando ele estiver olhando, prestando atenção e não com carinha de sono. Viu como é fácil? Vamos colocar em prática então?